Alô, nobres seguidores nobres seguidoras, é Remix no ar. Nós estamos na OAB aqui do município Rio-Negrense com a sua presidente, Priscila Karpinski. E nós temos duas movimentações da OAB Rio-Negrense. A primeira, Páscoa Solidária. E a presidente tem essas informações, principalmente por quê? Porque a escola Tia Polônia que tem a sua carência e precisa, claro, desse momento da sua ajuda, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. É, a OAB, agora, aqui da, da Subseção de Rio Negro, juntamente com a Caixa de Assistência da, da Seccional de Curitiba, implementou agora, no mês de março, abril, né, a Páscoa Solidária. O que, que significa Páscoa Solidária? Nós estamos pedindo doação né, de produtos de higiene, escova de dente, pasta de dente, principalmente infantil, quem quiser doar também doces, chocolates para as crianças também é, vai, será aceito. Mas, principalmente, nós estamos pedindo é, doação de produtos de gênero alimentícios da cesta básica. Esses produtos serão destinados, assim como tudo que receber, às crianças do colégio ali da Tia Polônia. Tá? E, o, e por que os produtos de cesta básica? porque a, as famílias dessas crianças carentes eh, estão passando dificuldades né, agora, nesse, nesse período pós-pandêmico, eh, com problema de, de, de, de emprego. Então, eh, a arrecadação desses alimentos vai ser destinado para as famílias carentes da, das crianças que estudam ali na Tia Polônia. Presidente, a Páscoa chegando, temos um prazo para essas doações e também quais os locais? É, as, a, a, né, a, o prazo seria até o dia 31 agora de março para a gente poder re, dar tempo de reverter e fazer a, a divisão ali do, do que for arrecadado até a Páscoa, até o dia da Páscoa porque para fazer justamente a Páscoa e a dessas crianças e dessas famílias melhor né, nesse período e os, os pontos de arrecadação é a OAB, a subseção aqui de Rio Negro e a sala da OAB que fica ali no Fórum de Rio Negro também essa é a primeira campanha. E a segunda? Nós estabelecemos uma campanha permanente aqui na subseção de Rio Negro, que é a campanha da pobreza menstrual. Que são... A gente pede né, a doação de absorventes, né, que vai ser destinada também a meninas carentes, né, Justamente em virtude do levantamento de ver o quão interfere na vida de uma adolescente, de uma mulher, o fato de não possuir este item de higiene. Né? Inclusive, impede muitas de ir para a escola, muitas mulheres de sair trabalhar por não ter o absorvente. Então, ano passado, nós já arrecadamos... Uma boa quantidade foi doado, foi dividido entre as famílias da assistência social, tanto de Rio Negro quanto de Mafra, e pela importância nós definimos por deixar uma campanha permanente. Então as doações também podem ser trazidas aqui na subseção de Rio Negro, né, na sede, e também na sala da, da OAB do Fórum. Muito obrigado, presidente Priscila. É a OAB Rio-Negrense, a OAB Rio-Negrense, movimentando-se em prol da comunidade. Sim, sim, nós temos que fazer a nossa diferença e o nosso papel na sociedade também, né? Muito obrigado, então, agradecendo a presidente Priscila Karpinski, ela da OAB aqui do município Rio-Negrense, com essas duas campanhas, esse pedido à comunidade, essa parceria com a comunidade Rio-Negrense e também da região.